Galera, bem, hoje aqui é um vídeo bem diferente aqui Aonde eu vou estar tá falando pra vocês aqui O perigo de se defender ali Usando aí os tão pedido reforço T2 Para você aí que usa reforço T2 Mano, se você não tem um bom set Se você não tem heróis pago Eu não recomendo de jeito nenhum você usar T2 A não ser que você tem aí em torno de 2 milhões de cada T4 a 1,8M de cada T4, mano. Se você não tiver, você vai levar a Red. Beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo aonde onde é, eu nem deveria estar tá postando, mas eu resolvi postar mais para estar tá alertando vocês aí sobre esse tipo de reforço. Primeiro aqui foi o Hugo. Pediu o reforço arco T2 aí E vai estar tá já saindo o rally Vocês vão ver o que, que vai acontecer E saiu Vocês viram lá? Pegou fogo Atacou de full arco Bateu arco versus arco ali o tanto de red Pois é, pegou fogo é, eu, não to, eu não peguei o relatório do Hugo porque eu não converso bastante com ele, beleza? Então eu fiquei meu sem jeito de pedir, mas não dá pra ne, ser inegável que ele tomou acima de 3m de rede ali em arco, ok? Foi por aí. É, <risos> o Corona falou que pegou sem 7, mas pra mim pegou com 7, galera, porque eu cliquei ali, foi bem rápido ali. E tá, ele estava com 7 Para mim, eu vi é, é, ele, ele conseguiu trocar o 7 sim Aqui já é o skilling Esse aqui, eu já tinha conversado com ele Então eu tinha um pouco mais de de, ali, de de Conversa com ele Então, o primeiro ataque aí Ele está com reforço infantaria T2 417M de poder ok? É, lembrando que o que tá atacando ele aí, mano. <risos> é só... <risos> só um titã aí com 11k. Beleza, galera? <risos> ele já trocou o 7. É assim que se deve fazer, galera. Deu os 15 últimos segundos ali. Já troca o 7. Ó. Mano, os caras tapetou em 12 segundos. Pra bater, se está ligado? E... Atacou o fuarco. Defendeu. Ok. Defendeu e caiu para 408m. E com certeza, é, eles devem ter falado: não, "Porra, não desceu nada de poder, mano. Vamos atacar de novo." E aí, já que não desceu nada de poder, o que, que eles iam fazer? Eles iam atacar o cavalaria para fazer o teste, para ver se segura mesmo. Aí eu peguei e falei assim: 10 merda esses reforço T2, vocês viram ali que eu mandei no chat. Mas por que que eu mandei isso?" Mano, reforço T2, pra quem não tem um set bacana, mano, pra quem joga mais assim no modo free, eu gasto de vez em quando, é, é, é tenso. <risos> o pessoal tá falando ali, ali no chat dele, porque ele perdeu o líder e correu, correu, vazou no mundo. E aí, a Mia Wang ali, abriu o rally nele, no skilling de novo eu tô postando esse vídeo porque ele autorizou a estar tá postando então eu vou mostrar aí mais com mais detalhes os relatórios para vocês verem então se você tem três falanges, mano não pede reforço t2 não pede porque você vai se dar mal no caso aqui o skilling tinha muita tropa muita tropa mesmo tinha 5m de cada t2 para vocês terem ideia. e aí o que, que vai acontecer já já vocês vão ver. Cadê? E tá pra sair o Rally. O que eu tinha falado lá atrás que eles iam testar um cave né? Já que um Fuarco não tirou quase nada do skill. Aí, obviamente, Opa! Ele tá defendendo de infantaria. O poder do cara nem baixou. Aí vocês devem estar pensando, mas por que o skill não, não foi pro outro lado? Pegou fogo, mano. <risos> Pegou fogo. E caiu aí pra 365m de poder. Ou seja. <coughs> agora. É. Vocês olham o jornal. Olha a porrada. O, o set focável ali. Nem é, é, é mítico, nem é. Desculpa. Não, é mítico, mas não é. Nem é. Como eu posso dizer? É, é full champion, né? Então. Ele. Pegou fogo, mano T2 não aguenta Contra T4 E veio uma quantidade enorme de T5, galera Agora se liga Vai passar bem rápido, então vocês prestem atenção Por favor Aí A primeira defesa aí que ele fez De inf Que veio arco E aí a porrada que veio Cave E aí já na parte aí que eu tinha falado que veio bastante T5, galera, não recomendo vocês de forma alguma a estar tá pedindo reforço T2. Como eu disse, você vai pedir reforço T2 se você tiver ali 2M de cada T4, 1.8M de cada T4, mano, se você não tiver essa quantidade de T4, se você tem a 3 falange ah buruto mas eu tenho 4 m de cada t2 e 900k de cada t4 mano pede reforço full t4 escolhe uma falange e tu vai ter ideia que vai morrer t2 vai morrer Ah, buruto eu posso pedir mix pode mano só que aí você tem que estar tá ligado que você vai vai ser obrigado a defender de falange é de bloqueio Beleza? Aí você tem que ter aquela agilidade Aí você não pode ficar perto do, do, do atacante E se ele tapetar e você não ver vai, Pode dar ruim do mesmo jeito se ele acertar a falange Tá ligado? É complicadíssimo usar três falanges, mano Se você quer defender ali Faz uma trap de falange limpa, beleza? Galera, só pra salientar vocês Pra lembrar que O skin não realocou porque eu acho que... Eu não perguntei para ele porque ele não foi para o canto do mapa. Eu acho que ele estava confiante que ia defender. Eu acho, galera. Eu acho que ele estava confiante que ia defender. Então... É, eu acho que ele estava confiante que ia defender. E mesmo assim, não deu bom. Não deu bom. É, então, eu, eu falo para vocês. Mano, se vocês querem uma trap boa para defender, faz uma trap de falange limpa, mano. Faz uma trap de falange limpa. é eu não me importo de ninguém me chamar no WhatsApp e pedir dicas é, de posição, nem nada do tipo. é tá ligado? Vocês podem chegar lá no meu WhatsApp, pode clicar no link da descrição, porque o grupo meu do WhatsApp sempre que a galera me pergunta as coisas, alguém me marca lá, eu vou lá e respondo eu não tô online é, 24 horas por dia no whatsapp para estar tá ajudando mas sempre que eu posso eu respondo com a maior agilidade e rapidez possível beleza e então quando você for me fazer alguma pergunta sobre trap rally, já chega já manda a mensagem completa não chega e dá oi espero responder não chega e manda manda na lata tá ligado eu queria fazer uma trap assim assim assado beleza então galera eu vou estar deixando aqui. É, a defesa que o Corona 157 fez. Que é a trap antiga aí. A trap antiga não. A trap do Gil Esfirra. É que ele só trocou o nick. Desculpa aí pela. <risos> pela enrolada que deu aqui. Mano. Ele defendeu aqui na madrugada, agora passada. É, a própria guilda e essa Mia, atacou ele. Então. É. Tinha alguns player que foi acordado ali no, na muvuca dos rally Eu não consegui acordar porque meu celular tava no silencioso, mano. Eu tava dormindo igual uma pedra. Tá fazendo um frio do cacete em São Paulo que vocês não fazem ideia. Então eu tava dormindo. <risos> então é isso, galera. Fiquem com o vídeo aí da defesa aí do, é, do nosso jogador aí, é, o Gil aí. O Corona 157 Deve estar com outro nick esperando o outro trouxa Atacar ele, então é isso galera Fui, até a próxima, fiquem com Deus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 fight back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 Fight back Galera, como vocês podem ter visto aí é Mais uma defesa bem top do Gil aí é, Mesmo vindo arco, galera Vocês estão vendo aí Que consegue dar muito dano aí na, no, na infantaria E a quantidade de T5 também é muito alta Que os caras estão enviando Nem está chegando a um k de T5 E está dando esse dano todo Aqui o maior esquadrão dele Acabou sendo aí é, é cavalaria e por isso é essa, essa pequena taxa aí de de head aí em cave T2 morta. Mas foi uma ótima defesa, é, levando em conta aí que o atacante tinha um set muito top de arco, mano, muito top mesmo. Então foi uma defesa muito boa, é, os familiares bom, mano, maximizado. Então vocês podem ver aí asa negra, abelha rainha, grifo, é, o, o que tem de melhor mano, é, vocês conhecem aí, quem entende um pouquinho já do jogo já sabe, então eu vou pedir pra vocês aí que é, tá vendo esse vídeo, que viu as primeiras defesas lá, já... É, repense aí se você quer mesmo usar três falanges, mano três falanges é pra titã mano se você não é titã não adianta ficar usando três falanges. a não ser se você tiver aí é, é, sei lá 500% em cada falange se você não tiver mano não compensa você ficar usando três falange não Faz uma falange aí, limpa Uma trap de falange limpa E seja feliz aí, defendendo E pegando o titã, vai levar alguns red Entre dois, você vai refazendo E vai se divertindo, mano, curte o jogo E joga o jogo Beleza, galera? Então é, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de compartilhar, mano é, Repassa esse vídeo, ajuda a galera Da sua guilda a se defender Também, beleza? Apesar que eu postei aí, membros nossos é, Pegando fogo é, é bem chato ficar postando isso Mas eu espero que vocês Entendam meu esforço aí para tá ajudando não só vocês aí Mas a galera da EW também Então é isso galera, fui, até a próxima Deixa o like